Então, galera, essa deve ser uma dúvida bem comum entre os fãs de Ben 10, né? Por exemplo, o Ben, ele tá com o celular, ele coloca no bolso, daí ele se transforma em alienígena. Aí, pra onde é que vai esse celular? Ele fica a onda, armazenado a onda, ele some, aí depois volta de novo? O que é que acontece com ele? Vamos explicar isso hoje né galera porque assim tem uma cena do Ben 10 Reboot né que Ben 10 Reboot é um tema assim que é meio escasso aqui no canal eu não fiz muitos vídeos do Reboot né mas se eu quisesse dava para fazer né galera eu faço mais vídeos da conta da original porque a gente sabe né Ben 10 é um conteúdo infinito tem muitos assuntos para falar e esse é um dos assuntos aí que eu escolhi trazer no vídeo de hoje né galera para vocês ver que ainda dá para pegar certas informações do Reboot também temos aí uma cena que o xlr8 ele mostra essa questão Por causa que o Ben Ele tá com dinheiro Ele coloca no bolso Só que aí ele se transformando No XLR8 E ele vai Tentar pegar esse dinheiro Só que ele não consegue Por quê? Porque o XLR8 não tem bolsos Um pacote de salgadinhos de peixe Por favor São 3,50. Ai que droga O XLR8 não tem bolso Aguenta em bolso Só que aí você pergunta Ah Daniel Mas isso aí É porque é um reboot. Será que na continuidade Prime seria assim? Porque tem aquela questão né, De que o Reboot, assim, eu considero que depois de Alien Xinchon, o Reboot é um multiverso alternativo, um multiverso paralelo à continuidade Prime. Até o Vini fez um vídeo sobre isso, mas né? Se vocês não viram, eu vou deixar aí no card para vocês verem. Mas assim, tem aquela questão de que os águas do Reboot tem as suas biologias diferentes do Prime, né? Por exemplo, o Enormossauro do Reboot tem a biologia diferente do Enormossauro Prime. O Insectoide do Reboot com certeza tem a biologia diferente do Insectoide do Prime. Enquanto o Chama no reboot no começo ele só fazia bola de fogo, o Chama no Prime no começo ele já fazia pirotransportação, entendeu? Então tem muitas coisas na biologia que são diferentes, mas tem muitas também que são semelhantes. No caso assim, dos Kine Aceleranos. A gente vê no reboot que tanto Crianças como adultos são bem parecidos né, Em relação à sua aparência Agora no Prime, a gente vê né, No beco do calor, a diferença ali né, De aparências dos que Da cidade de baixo, se eu comparar com o Chile 8 Que é o ápice da espécie, você vê até pelo Shape do xlr R8 Que é diferente, né? e outros acelerando Eles usam o que? Shorts, usam outras Coisas assim, e dentro desses shorts Podiam ter bolsos, entendeu? Só que no Caso do Chile 8 ele não tem né? O traje dele ali não é aparenta ter um bolso, entendeu? Tem toda essa questão também do traje, né, galera? Que a gente sabe que principalmente em UAF o Ben tem os seus aliens pelados, né, que não tem traje. A sorte do Ben é que muitos aliens em Warf não precisavam de roupas. Os únicos que realmente precisavam era o Enormossauro, o Diabrete, o Rache também. Agora, outros, por exemplo, como o Cromático, tanto faz, né, porque o cromaco é uma espécie taxonômica, já que só tem o sugilite, como o cristal sabe, né? O cromático é a cópia genética dele, mas, tipo, o sugilite não se importaria de ver o cromaco com ou sem roupa, porque ele não tem isso, né? Ele teria mais coisas para se preocupar, como, por exemplo, defender Petrópia. Não é que nem espécies como os gormanos, entendeu? Que eles, naturalmente, não usam roupas. Então, eles ficaram incomodados em ver o glutão usar roupa, como era no clássico, entendeu? Então a gente sabe que tem toda essa questão do respeito aí, né, das biologias, das culturas, das espécies que tem que ter no Omnitrix. Mas enfim, vamos responder logo a pergunta, né, galera? Para onde vão esses objetos que o Ben tá utilizando quando eles se transformam em alienígenas? Bem, a gente sabe que, tem, que o Omnitrix tem uma tecnologia muito avançada. Então assim, quando o Ben se transforma no alien, existem nanomáquinas que se quebram e aí elas armazenam, por exemplo, o próprio traje do Ben. A gente via isso em força alienígena, né, por exemplo... O Ben, ele estava utilizando um traje espacial Aí ele se transformava em alienígena Ele não tava com esse traje, por quê? Porque as nanomáquinas quebravam esse traje e aí armazenavam Só que aí quando o Ben voltava ao normal Aí esse traje era reconstituído, entendeu? As nanomáquinas voltavam lá e tudo E aí o Ben, ele voltava a ter esse traje E o ar, traje é simplesmente quebrado E o Ben, ele volta até as suas roupas A sua jaqueta normal, né? Que, é, que já está programado no Supremo Nitrix, né? Por causa que tem o bug, né? Que... O Super Omnitrix, em vez de armazenar o traje que o Ben tá usando, ele vai lá e quebra. Aí o Ben perde o traje. Mas mesmo assim, galera, se for questão de um celular, por exemplo, que o Ben tiver no bolso, aí o celular também fica armazenado ali, né? Graças às nanomáquinas, à tecnologia do Omnitrix, ele fica armazenado para quando o Ben ele voltar ao normal Ele ter o celular novamente Ou por exemplo, se for um colar também, do mesmo jeito Quando o Ben se transformar no alienígena Ele não vai estar tá com um colar no pescoço Ele vai estar tá armazenado Até um chiclete, né? Se o Ben, ele, por exemplo, tá lá andando de boa na forma humana Aí ele pisa no chiclete e ele fica preso lá no tênis do Ben Aí quando ele vai se transformar num alienígena O ar não vai estar tá com um chiclete preso no pé dele Não, ele vai estar tá armazenado também na nanomáquina Só que aí quando o Ben voltar à forma humana Aí o chiclete ainda vai estar ainda vai tá lá Ele foi armazenado e depois foi constituído de volta Realmente é muito interessante essa questão Do armazenamento do Omnitrix Porque, por exemplo, se o bem ele tiver com uma roupa diferente, só que ele se transformar no alienígena, ele vai estar tá com o traje padrão, o traje que já está pré-programado, né? Todas as séries o Ben, ele tem um, uma roupa, né, que ele sempre usa, né? A roupa casual dele. Pronto, essa roupa está programada para ela ser um traje além dos alienígenas, como é no clássico e em universo, né? Sempre no clássico, quando o Ben se transforma no quatro braços, ele vai estar tá com aquela roupa lá, Branca com a letra preta, né? Mesmo quando ele estava lá com a roupa do beisebol, ele vira o Quatro Braços, ele não ganha um novo traje ali pro Quatro Braços baseado na roupa do beisebol, não. Ele ele fica com o me os mesmos trajes que já estava pré-programado. Ou em um universo quando ele está lá com Albido, né? Ele não fica com a roupa vermelha ali quando ele vira outro as como Quatro Braços, não. Né? Ele fica com o traje dele verde normal, por causa que já era a roupa que estava pré-programada. Aí você fala, ah, não, mas no caso do do controle mesh, né, que o Ben ele, ele vira os ares e fica com o colete. Não era para o colete também estar tá armazenado ali com as nanomáquinas, é porque, galera, ele tava com um controle mexe, entendeu? Então, com um controle mexe, desencadeou novas funções e tudo, entendeu? Então, foi só naquela situação específica que aconteceu isso, entendeu? Agora, por exemplo, nesse lado do lado do Kraken, que o Ben tá com um colete vermelho, né? Aí, quando ele se transformou no aquático, ele não fica com o colete ali no aquático, não. Ele é armazenado, né? Para o, o aquático ele ficar com a aparência dele, né? Que não tem roupa nem nada. Ou, por exemplo, no episódio das Forças galácticas que o Ben tá com a roupa das Forças galácticas, aí ele vira o XR-8 e o XR-8 tá com o seu traje padrão. Então, até a transformação fica, fica bem da hora, né, galera? É engraçado isso, né? Que quando o Ben tá com um traje, as transformações parecem que ficam mais bonitas, não sei, mas fica uma transformação mal massa com os raios saindo ali, é massa demais. Então a questão é essa, galera. Mas assim, se o Ben ele se transformar em algum alienígena que ele venha a ter um bolso no seu traje, Aí daria, sim, para ele acessar o um celular. Que nem aconteceu no mesmo universo, no episódio Ó, oh, mamãe, onde estás? Onde tanto quando o Ben se transforma no quatro braços, quanto no cocorocoide, ambos eles têm ali uma cuequinha, né? Um, um, um calça e tudo. E ali tem um bolso. Então, o Ben consegue acessar o celular da entendeu? Então, nesse caso aí sim mesmo com a questão do armazenamento, se o alien tiver um bolso, aí dá pra acessar o celular. Agora, se fosse um alien peladão, aí já não daria, né, galera? Como ele, ele vai tirar o celular de onde? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, respondendo essa dúvida bem interessante, né, galera? Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, para se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!